Look 2, sapatilhas primar, calças pretas, t-shirt preto, Star Wars, o meu casaco da Light in the Box e o meu chocor da Vanilla Vice. Hoje é feriado em Portugal, por isso vou tentar comprar algumas coisas para, algumas coisas para o Natal. Só eu para vir comprar coisas de Natal e comprar coisas para a fotografia. Cheguei e então estou agora a experimentar as luzes e elas são tão frágeis, eu pensei que fossem um bocadinho mais fortes, mas não é este efeito, eu comprei normal e colorido, mas não, comprei normal e colorido e vou-vos mostrar o resultado com a minha Canon que vê se melhor este tipo de, vê-se melhor o efeito destas luzes lá porque eu tenho uma, tenho uma lente com o diafragma com 1.8 e dá-me imenso jeito para isto por isso... vamos ver O que é que eu aprendi com este vlog? Não tem jeito para isto muitas das coisas que eu pensava que estava a gravar não estava a gravar as pessoas olham e o sítio onde eu fui hoje também é um shopping por isso tinha muita gente a olhar Sempre que eu fazia assim com a câmera, eles... Um, mas uh... O tripé que eu comprei para a GoPro, claramente não funciona, por isso... Morre. Queria colocá-lo no carro para tentar gravar o sítio onde eu, por onde eu passo o Shopping, que é lindo. E não consegui. Isso é muito chocado Este gajo está um bocadinho... Não sei como é que vou resolver isso para filmar no carro para vocês. Um. E é isso, queria-vos mostrar as luzes e eu vou fazer isso agora. E depois vou tirar fotos e fazer um, um vídeo tutorial sobre isso e onde eu comprei e coisas assim para ser mais fácil para vocês. Só vão precisar destas luzinhas. Eu comprei esta caixinha na Bricor, mas certeza que vocês conseguem arranjar em outro lado qualquer. Vão precisar de uma máquina fotográfica. Eu usei a minha Canon com a lente 50mm e usei esta lente porque ela tem o diafragma 1.8 e vocês precisam de uma lente que tenha assim o diafragma com este número baixo mas por exemplo, o meu telemóvel também tem estas características, por isso se vocês tiverem um telemóvel que chegue ao diafragma 1.8, 1.2 utilizem, que não há problema nenhum, se vocês usarem o vosso telemóvel ele foca automaticamente, mas vocês podem sempre usar o um comando destes para tirarem fotos sem terem que ir sempre ao vosso telemóvel carregar no um temporizador se vocês tiverem usar uma câmara destas como a minha podem usar o comando da Canon se vocês quiserem se focar e não tiverem um comando destes vocês podem colocar um objeto grande no sítio onde vocês vão estar e depois retiram o objeto, colocam-se lá e assim ficam sempre focados e também funciona agora só precisam de colocar as luzes à frente da vossa câmara entre a vossa câmera e a vossa beira, para dar para fazer o um efeito porque dá para iluminar a vossa cara, isto vai depender da vossa criatividade e o que é que vocês fazem com as luzes, mas os resultados finais são sempre incríveis, por isso divirtam-se com esta técnica e depois quero ver as vossas fotos. Eu vou oferecer um comando assim destes e uma caixinha de luzes no final deste vídeo para vocês experimentarem também, por isso não se esqueçam de ver o vídeo até ao fim para verem como podem participar neste sorteio. Vais? Vou fazer um pavor, não vais? E tu não queres mexer? <risos> Espera, -se, eu se calhar consigo assim. Tem que ser uma foto decente. Olá, hoje é segunda, não gravei quase nada no fim de semana porque veio um período e tive com todos os dias, por isso foi basicamente estar no sofá enrolada ou a dormir, ou cheio de dores, por isso, yeah. Também embrulhei as minhas prendas de Natal e embrulhei de uma forma terrível. Eu pensava que tinha mais jeito para fazer isto, mas claramente que não. Está <risos> fofo, mais ou menos. E também vos queria oferecer uma prenda três prendas, no final deste vídeo e por isso não se esqueçam de ver, eu vou -vos dizer uma coisa que digo todos os meses, pelo menos uma vez, o período devia ser proibido, eu ando a falar com vocês sem maquilhagem ando a tirar fotos e fazer vídeos sem maquilhagem e disse vos no blog que a minha pele estava mesmo boa, não estava não nem seca, nem oleosa e o período vai estragar completamente a minha pele, mas vou utilizar isso para vos mostrar a máscara que eu uso para tratar de inflamações, porque a minha pele ficou super vermelha, está muito inflamada e dói um bocado, por isso eu vou-vos mostrar a máscara que eu uso para estes dias que não costuma acontecer muitas vezes, mas quando acontecem eu tenho esta máscara e seca tudo e amanhã provavelmente não tenho quase nada na cara, o que é ótimo, por isso eu vou, vou partilhar com vocês este truque e vamos para a cozinha tratar disto, que isto trata-se na cozinha, vocês vão ver porquê. Este selfie stick -se que eu estou a usar agora, era na verdade para vocês, mas chegou com um defeito e claro que eu não os ia oferecer uma coisa com um cabo partido, ele funciona completamente, não é esse o problema. Não me sentia muito bem a oferecer alguma coisa assim, por isso Ficou para mim, mas ele é um selfie stick de telemóvel Só que tem uma parte Em vez de ser a parte normal como esta De telemóvel, que tem um parafuso Esta era parecida com a GoPro E, e eu fiquei assim, oh meu Deus, será que funciona? E funciona, está suja E ao menos não perdi, primeiro não perdi o meu dinheiro Porque falei com, com o vendedor do Ebay E eles deram-me dinheiro, por isso não ia ser esse problema mas, para além de ter recebido o meu dinheiro de volta, recebi um selfie stick de GoPro, sem pagar nada. E eles são mesmo muito caros, e assim não fica tão caro, por isso se vocês tiverem uma GoPro e não quiserem gastar 50€, vocês podem comprar uma coisa muito mais barata no Ebay. Um, prometo comprar -os um selfie stick para a próxima, isto foi mesmo azar, por isso vou ter que comprar mais umas coisas para vocês. Se vocês quiserem alguma coisa específica de fotografia ou alguma coisa assim, digam nos comentários para eu comprar. Nós para esta máscara precisamos de aspirina, um comprimido de aspirina, vamos precisar de mel e vamos precisar de um bocadinho de limão. O limão faz muito bem tirar as manchas de pele, o mel e a aspirina é para secar e tirar a inflamação da barbulha e isto é para tirar as manchas de pele. Ah, sou tão badass cortei aqui em vez daqui aqui, o mais possível, cortar o limão, um bocadinho de limão, e vou colocar o sumo aqui dentro, para a aspirina começar a esfrescer. Quando isto estiver assim, sem pedaços de aspirina, podemos colocar o mel, só colocar um bocadinho, E agora é só misturar. Agora vem a parte da aplicação. O que vamos fazer é pegar em lenços de papel ou guardanapos. E vamos cortar em tirinhas. Eu só vou colocar hum, a máscara aqui nesta zona, nesta e também na testa. Talvez no nariz também. Por isso não precisam de ser tiras muito grandes. Agora o que eu vou fazer é colocar as tirinhas dentro da tigela e agora vou aplicar na minha bochecha, assim e agora vou colocar outra por cima para ficar mais seguro e para não sair porque ainda vou ficar com isto há algum tempo na minha cara. Se por acaso vos sobrar, vocês podem usar também nas vossas pernas, porque isto também previne os pelos encravados. E vamos aqui a uma hora, mais ou menos, para fazer o outro tratamento de pele. O que eu vou fazer agora é lavar a minha cara com água morna e depois vou com uma toalha com água, mesmo, mesmo quente, vou deixá-la em cima da minha pele até ficar à temperatura ambiente, ou seja, vai ficar quentinha na minha cara quando sentir que já não está quente, vou outra vez molhá-la com água quente e vou colocar este sabonete líquido, que é próprio para pessoas com acne, com problemas de pele, e penso que isto custa 1,5€ um ou algo assim muito barato, por isso eu deixo o link na descrição. Tirei a minha máscara e limpei a minha cara e é incrível como eu já sinto a minha pele muito mais saudável. Não sei se vocês conseguem ver, ainda estou um bocadinho vermelha de água, de água quente, mas sinto-me com a pele muito mais saudável e aconselho-vos a experimentar esta técnica porque, porque realmente funciona. Ok, eu não me esqueci de sorteio, para este sorteio eu vou-vos oferecer três coisas, o primeiro vencedor vai escolher uma destas três coisas, o segundo vencedor vai escolher as duas coisas que o primeiro vencedor não escolheu e o terceiro vai receber o que sobrar. Queria-vos oferecer uma destas caixinhas com as luzinhas que usamos neste vídeo, a segunda coisa que eu queria oferecer é um comando para o telemóvel, ele funciona tanto para telemóveis com Android como para iPhones, por isso dá para qualquer pessoa, é muito simples de utilizar, eu já fiz um vídeo sobre isso, vocês podem clicar se vocês quiserem ver esse vídeo. Para terminar, queria-vos oferecer um verniz para fofo vermelho e é perfeito para o Natal. E para participar vocês só precisam de subscrever ao canal e comentar qualquer coisa. Podem comentar Olá, podem comentar Quero participar, qualquer coisa. Escrevam qualquer coisa que vocês me queiram dizer ou queiram dizer às pessoas que estão lá só para eu saber que vocês querem participar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo um bocadinho diferente e tenham gostado de ver-me um bocadinho mais em outros contextos e vemos no próximo vídeo.